Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo e um comunicado aqui do canal, tá galera? Um comunicadinho rápido aí, é, aos, os vídeos de sábado agora é, vai estar tá saindo com mais frequência Eu tava soltando vídeo só na segunda, na quarta e na sexta No domingo ali, às vezes saía o, o vídeo do pior ano Eu não sei se eu vou continuar fazendo o um vídeo do pior ano Mas aos sábados eu vou estar tá fazendo um curso, um curso grátis aqui, eu vou estar disponibilizando para vocês como que eu fiz os processos de aquecimento de perfil aquecimento de BM criação de página, criação de BM em geral, tá galera? O passo a passo ali, do que que eu fiz no método iluminado ali, onde evitou muito bloqueio, tá galera? Eu vejo que muita gente ainda tá anunciando e tá tendo muito bloqueio. Então eu vou mostrar como que eu fiz para aquecer o perfil, como que eu fiz para aquecer a página, como que eu fiz para aquecer a BM não tomar bloqueio. Ver se realmente ali a minha contingência tá boa, se não tá, eu vou fazer um processo de contingência com vocês também aqui no YouTube, totalmente graça, tá galera? Não vem essa: "Ah, vai fazer, vai cobrar". Não. Todos os sábados eu vou fazer uma aula ali, uma criando o perfil do perfil, perfil não, né? A página é a BM, campanha de curtida na página, campanha de, de curtida de aquecimento do, da BM, onde a gente aquece a BM para ela não tomar bloqueio. Se a gente der sorte ali de pegar um perfil que compartilha o pixel, compartilha é, os públicos ali, a gente já consegue fazer uma contingência, tá, galera? Eu não vou ficar comprando muitos perfis para ver se a gente acha um perfil que tenha esse, esse tipo de, de comportamento, né? Que compartilha pixel, que compartilha público que é ilimitado ali, que você pode tá como que eu posso explicar tá anunciando perfeitamente, porque tem, tem gente que compra perfil, é, vem com perfil restrito, onde não pode compartilhar o pixel, onde tem restrição de, de gasto. Então, a gente vai fazer como se fosse normal mesmo ali. Se a gente pegar um, um perfil que tenha compartilhamento de, de pixel, a gente faz a contingência de pico. Se não, a gente já cria ali o pixel mesmo ali, sobe campanha, sobe campanha de curtida, depois campanha de de conversão e a gente vai fazer um passo a passo de como fazer tudo ali no, no mercado tá galera a gente vai sair do zero mesmo ali na criação da página na criação da bm na criação das curtidas então assim é um recadinho aí que estão todos os sábados vai ter uma aula agora grátis aí até a gente sair do zero e pelo menos sair ali as primeiras vendas tá galera então acredito que quatro ou cinco sábados a gente já consegue eliminar por completo tudo então eu sei que a grande maioria aqui do, do meu canal veio do Iluminado, então já sabe isso, mas cada vídeo que eu passar, eu vou passar uma sacada ali totalmente diferente, uma sacada que muita gente no mercado não fala, porque muita gente seguiu o método Iluminado, assim, muita gente não, né? Mas todo mundo que me segue aqui, pelo menos a grande maioria não teve resultado com o Iluminado. Uns falam que foi o produto, uns falam que foi o método, eu discordo completamente. Eu acho que o produto era bom. Eu acho que o método é excelente. Se não, eu não estava aqui, galera. Eu não estava me disponibilizando a fazer isso. Porque, basicamente, 95% do que eu sei veio do, do iluminado. Então, assim, eu criei o um canal para me desenvolver ainda mais. Eu tirei dentro de mim. Eu falei que isso ia dar certo. Por mais que desde errado, eu vou fazer isso daqui dar certo. Então, a partir desse princípio, eu, eu vi que o método funciona. O produto vende. Porque se eu vendi... Uma pessoa que não sabia mexer muito na internet, que nem eu falei pra vocês, eu mexi com, com dropshipping em 2018 e eu vi que isso realmente dá certo. Eu não sabia nada sobre o mercado, mas seguindo essa jornada eu acabei só estudando, só estudando, só estudando. Tive é, obesidade mental, onde a gente só estuda, só estuda, só estuda, querendo saber mais conhecimento, mais conhecimento e não coloca nada em prática. No método dominado foi ao contrário. Eu estudava um pouquinho e já praticava Estudava um pouquinho e já praticava Estudava um pouquinho e já praticava Foi assim que eu comecei a desenvolver a habilidade De saber mais e mais e mais e mais E colocar mais em prática A única diferença, acredito que de mim para vocês é que vocês não colocam tanto em prática, tá galera? Quando vocês começarem a colocar mais em prática E errar mais, galera Escuta essa palavra Quando vocês errarem mais Vocês estão aprendendo mais R é, pode errar várias vezes, só não erre é na mesma coisa, que nem você vai subir campanha com aquele criativo, não deu certo, você vai querer subir de novo a campanha com aquele criativo. Não, sobe outro criativo, que nem eu tenho um método receita de bolo, onde ele funciona muito, mas muito bem mesmo. Galera, foi mais de 100 pessoas já que me elogiou por causa desse método, no iluminado mesmo, me falaram que só conseguiu resultado depois que seguiu esse método, por quê? Porque no, no método iluminado... A gente tinha um padrão ali, que a gente subia dois ou três criativos e deixava três dias ali rodando 10 reais cada um. Se a gente tivesse três criativos deixando três dias, seria 3, 6, 9, reais Eu desenvolvi um método onde a gente sobe 10 criativos. Testa esses 10 criativos no primeiro dia com 10, 15 reais. Você já consegue definir mais ou menos qual criativo ali que, que, que acerta para você começar a vender. Não é certo que nem o receita de bolo é para teste de criativo, não é para venda, tá galera? Então, você sobe 10 criativos ali, totalmente aleatório, totalmente diferente. Tanto headline, tanto headline quanto copy, quanto o criativo, imagem ou vídeo em si, né? Você vai subir totalmente diferente. Você, você no começo, você vai tirar para todos os lados para ver qual lado que começa a acertar mais, entendeu? Aí, um deles começou a ter a métrica boa ali, mais ou menos. Aí, você começa a se basear em cima dele, vários outros criativos, até você acertar um que venda tá, galera? Então, partindo desse princípio, eu vou... É, fazer um passo a passo com vocês aí, todos os sábados vou subir uma aula para iniciantes e com dicas e sacadas para todo mundo, tá galera? Então, é, acredito que esse vídeo vai ser bem curtinho, vai ser bem rápido, aí vai ter uns 7, 8 minutos aí no máximo, então assim, é só um recado importante que eu vou dar aqui, aos sábados agora eu vou estar disponibilizando aula para iniciantes, tá galera? Se você não sabe nada, nada sobre vendas online, esse vídeo, o, os vídeos de sábado vai ser para você. E sempre nos vídeos de sábado, tá galera? Eu vou estar tá colocando um card onde eu vou falar, ó, oh, esse vídeo eu explico isso, esse vídeo eu explico aquilo, esse vídeo eu dou, dou dicas sobre isso. Então assim, é, você que é iniciante, está agora no mercado, não sabe nada, como que vende no mercado, tá acompanhando os vídeos, uma coisa que eu falo assistir o vídeo você tem interesse em vender assistir o vídeo coloca em prática não fique sem colocar em prática tá galera porque você vai vocês vão começar a ter obesidade cerebral o que que é isso é só receber informação e não colocar nada em prática seu cérebro acaba acostumando com aquilo e não serve para nada que nem eu tive muitos daí no começo que eu comecei a ler tá galera Eu li uma página ali achava bastante interessante mas não colocava em prática quando ele ia duas ou três páginas depois eu não sabia o que que a página anterior falava o que, que é isso? Eu recebia a informação, meu cérebro calculava o que, que era aquilo e não colocava em prática, então meu cérebro falava, ah, isso daí não serve para nada, então é, logo mais eu vou descartar. Então assim, galera, pegou um conteúdo que faz sentido para você, absorveu aquele conteúdo, já coloca em prática, porque se você deixar para depois, vai cair na obesidade cerebral e você nunca mais vai usar isso daí. Então a partir do momento que você tem uma informação que é útil para você, que você pode colocar em prática, vai lá e coloca, tá bom, galera? Então, é esse o recado aqui que eu quero passar para vocês, não quero estender muito. Então, os sábados vai ter aula para iniciantes, tá bom, galera? Se esse conteúdo fez algum sentido, não esqueça de dar um joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado, galera. E até a próxima, hein? Fui!